Tem uns destaques salvos aqui de 2019, gente. 2018. Vamos, vamos ver como que eu jogava em 2018. Será que eu era bom? Não. Eu faço isso todo dia. Vamos ver esse aqui. Ah, esse é bom. Esse é o destaque aqui é muito bom. Eu gosto desse. Tem vídeo no meu YouTube desse, dessa jogada. <risos> Tô curtindo a live nessa. Que bom, que bom. Vocês curtem gente food vibes? Ah, eu curto. Todo mundo se separando. E escondendo de mim. Mas fala você assim, ainda tinha borda de bronze. Pode crer. É, eu peguei borda de prata. Não faz tanto tempo assim. Ai, desculpa, ou melhor. Curto. What? Eu tava tipo, caralho, que jogada bosta, jogada bosta. Que tiro foi esse, velho? The fuck? What? Então vou guiar a Rage para um cara good vibe se ele ainda estiver jogando CS, pode ser? Pode ser, fechou, fechou. O quanto você comprou? O quê? O quanto comprei o quê? Jogada de Torb, eu salvei uma jogada de Torb, isso é estranho. É só isso. Né? O Over, o, o Over eu paguei acho que é 50 reais. 2018 eu 18. Uh, uma bela jogada. Gostei, gostei. Acabei de ganhar uma skin da Echo, só vem coisa que eu não jogo, é normal, é normal, Por é isso que eu jogo de todo mundo no Overwatch.